espuma, ela vem assim pra gente esse modelo aqui, ele tem essa colinha aqui mas nada, nada, nada atrapalha no jeito que você vai utilizar seu trocador, tá? então ele tem aqui, ó, essa parte aqui que é toda desenhadinha aqui então eu tenho que fazer o que? eu tenho que também desenhar essa parte no tecido pra eu fazer ele assim, bem bonitinho então eu tenho que fazer isso aqui, ó Tá vendo que ele tem aqui desenhadinho aqui já? Tá todo desenhado aqui já? Então eu vou recortar isso daqui. Eu vou fazer o corte também da, espuma toda que, da do tecido todo que vai na, ao redor da espuma. E aí eu vou fazer essa costura. Vou mostrar pra vocês também. Então... Primeiramente a gente pega o tecido corta. Aqui eu tô cortando ele com 71 centímetros de, de largura. Faço o rasgo dele. Pra que a gente faça a costura posteriormente Depois eu faço aqui o rabisco aqui com o um molde para fazer as bordinhas aí a gente vem com a tesoura e faz o corte certinho aqui dá para ver certinho o rabisco que a gente faz com a caneta pode ser com caneta mesmo qualquer caneta que saia quando lavar porque daí quando o cliente lavar não vai ter problema faz o corte certinho porque ele tem que ter ainda aí tanto que ele, o, a, o tamanho da espuma e também a medida já para ter a sobra de costura a gente corta então duas, duas peças dessa daí e depois a gente pega também a outra peça que a gente já cortou Que é a parte que vai redondear o trocador Vai para a máquina de costura, faz as bordas e costura tudo certinho para ficar tudo lindão Já já você vai ver o resultado como é for, aqui do trocador, muito bom Você pode ver aqui que ele tem aqui essa parte toda aqui que a gente recortou Ela fica bem costuradinha e fica certinho E ainda ele tem essa parte aqui que dá para você retirar para fazer a lavagem É só ficar aqui, tirar a espuma aqui de dentro e você pode lavar, tá bom? Se você quer ver mais vídeos como esse, entra aí no nosso canal. Então se você está vendo pelo TikTok, pelo Insta, pelo YouTube, segue a gente e se inscreve para continuar vendo as coisas legais que a gente está vendo mostrando isso para